E aí, galera? Beleza? Ardinata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, o negócio é o seguinte, mano. Estamos aqui com o Simeon. E ele me deu aqui uma lista e um mapa pra gente sair coletando. A gente vai coletar, né? Barra... Fur... É... Porque algumas palavras a gente tem que falar meio atravessada pra YouTube não ficar... Atrapalhando aí o desenvolvimento do canal Nós vamos coletar, galera, carros do Velozes e Furiosos Carros icônicos Carros marcantes de filmes que os primeiros ali foram muito, muito, muito top Então, vamos em busca, galera, aqui no mapa de Los Santos Desses carros E... Será que a gente vai encontrar? Não sei, então... Bora lá Franklin, eu vou pegar uma moto aqui pra ser mais rápido, né? Bom, já estamos com a nossa motoca aqui é, Me parece que um fica mais ou menos nessa região aqui, ó Espero que não tenha ninguém é, portando ele Pra não meter bala na gente Então bora lá ver se a gente vai encontrar o primeiro carro, galera Galera, é o seguinte Você aí que tá aí do outro lado não me segue no Instagram, me segue lá nossa, já encontramos Mano, do do falando friosos mesmo, mano <risos> Olha o carro do Brian, velho Aquele do segundo filme, se eu não me engano, terceiro Caraca, moleque, olha isso É um mix bicho, né, mano Caraca, é o carro do filme mesmo, velho Olha as rodas Bom, é o seguinte, galera, vamos pegar aqui o primeiro, ó Graças a Deus não tem ninguém, ó Eu já tô marcando aqui Vambora Caraca, moleque Vamos ver a parte de dentro Ilha da mãe Ó, a parte de dentro aí, ó Eu não lembro, acho que os bancos eram coloridos Então tá aí, ó, Mitsubishi Evolution É, do Brian Mas aqui no Brasil é Brian Bora levar lá pro Simeon. Depois a gente vai ver Nossa, vai ficar tudo batido Dane-se Bom, achamos o primeiro Bora lá levar o carro Depois a gente dá uma reformada aqui no... nos carros Vamos colocar aquela O cilinhão tá ali ó. Vou Colocar na vaga de Já tem outra moto ali ó. Depois a gente conserta os carros Vamos pro segundo, hein Vamos pro segundo Vou Pegar essa moto aqui mesmo o segundo, se eu não me engano, na lista, é... vai estar tá andando na rua. Foi visto próximo é... da parte lá da calçada da fama. Então, vamos ficar lá de olho para ver se a gente vê ele. Beleza? Eita, ali, ali, ali, ali, ali, ali. O cara desceu, o cara desceu, ele bateu e desceu. Ele vai sair, mano entrou, entrou, entrou, entrou Vamos na cola, vamos na cola Caramba, o cara tá rápido, maluco Nossa Quero nem saber, mano Ih, o cara vai tá indo embora Vem cá Sai, vacilão Nossa, mano, esse aqui é clássico, hein Do primeiro filme o cara tava rápido pra caramba, mano. Bom, pegamos o segundo, hein, galera. É o Toyota Supra do Brian também. E no final ele perdeu lá o carro. Ó. Que lindo, mano. Lindo demais, irmão. Bom. O cara não atirou na gente. Tá de boa. Olha o mitros ali. Vamos levar lá no... no... E cima depois a gente vai atrás do terceiro. O duro é que eu tô batendo o carro. Os caras baixam também, você viu? O cara loucão lá, batendo. Muito bem. O segundo tá aqui, hein? Ó só as máquinas, mano. Aí, beleza. Bem sucedido. Coletamos o segundo, o Toyota Supra do Brian. Vamos é, atrás do... Terceiro galera, tem bastante carro Bom galera, ó, o próximo Fica nessa região aqui Tá nessa, Uma dessas casas Pelo menos nessa daqui eu não achei Deixa eu entrar aqui Não dá, vai ter que pular Ver se tá próximo da garagem Não, não tem nada aqui não Dá pra olhar aqui? Não eu vou ter que sair, mano. Qual será o próximo... Ah, vai deixando aí nos comentários. Qual filme... Esse carro participou e quem usou. Senta aí. Ele tá mais inteirado. Já falei de alguns, né? Vamos ver se tá aqui na frente, ó. Não... Ali... Ih, rapaz. É aquele mixo bicho, mano. Dono do carro tá do lado. Tem que dar uma fuzilada nele. Sai, sai, sai, sai, sai. Nossa, cara. Esse carro é muito louco, mano. Olha isso, mano. Caraca. Comenta aí de qual filme e quem usou. Vambora, galera. Vambora. Bora que a gente já... Já fez ali um... Cometemos um crime. Ó, no finalzinho do vídeo a gente vai ficar... Olha isso, mano. Todo branco por dentro. Muito lindo. Esse carro aqui é demais, aí Bora levar lá pro Simeon. E ir atrás do próximo. Tá ficando bonito, hein? Ó. Meu amigo, Simeon tá ali, ó. Só as naves, mano, do filme, velho Muito bem, galera, o terceiro carro. Agora que tem espaço aqui, senão vai ter que tirar esses carros. Tivemos que passar o um maluco lá. Aí, ó. Vamos ver qual que vai ser o próximo, irmão. Ó, segundo mapa. Tá naquele estacionamento, mano. Então vamos lá ver. Vamos lá ver se é verídico e qual veículo vamos encontrar. Ali embaixo não tem nada. Aqui também não. Nossa! Isso aqui é louco demais, velho. Skyline, velho. Olha que louco, mano. Apesar que eu não teria um carro desse, cara. Não, o Skyline eu teria. Mas não com essas customizações, assim. Eu gosto de mais clean. A era é nosso, mano Cara, só dos filmes clássicos, mano A gente pode fazer a parte 2 Com os carros dos, dos filmes novos aí Aquele do Vin Diesel lá Tem aquelas rodonas Pulou lá do, do, do prédio Ele prédio, não Pulou do, do avião Enfim, mais um carro coletado, Skyline Bora levar lá Vamos levar lá. Acho que vai ter mais dois, hein, galera? Vamos ver como é que vai ficar um do lado do outro. Mano. Olha isso. A maioria deles o que o Brian usou, né? Tá aí, galera. Skyline. Show, mano. Ó, seguinte. Vamos para os dois últimos... Vamos ver se a gente encontra. Bom, o próximo tá nessa região aqui. Me parece que ele tá. aquele pátio da polícia, né? No online, quando você. a polícia prende o seu carro. Então provavelmente tá... foi preso. Vamos ver se realmente ele tá lá. Uh, é aquele Mazda do. do Run, do Tokyo Drift. Vamos lá, vamos pegar ele. Não tem nenhum policial aqui? Não, não, não. Não tem, não tem, não tem. Vambora. Nossa, mano. Será que dá pra fazer uns drift? Olha é isso, velho. Carro é muito demais. Olha o barulho do motor. Vambora, irmão. Penúltimo <risos> carro, galera. Foi de boa, achei que ia dar problema ali, mas não tinha nenhum policial vendo. Vamos lá levar lá pra garagem do Simeon. E para o último veículo. O barulho tá sensacional, mano. O barulho no motor. Cara, polícia! Não, não, não é comigo não, não é comigo não. Nossa, que susto, mano. Cara, só os. Só os topper, mano. Aí, Mazda coletado. Mazda coletado. Vamos para o último veículo que eu não sei ainda onde ele tá. Bom, ó, estamos aqui na região do Trevor, parece que o último tá aqui. Vamos ver se a gente enxerga ele, velho. Qual será, hein? sem nada, mano. Se esse carro estiver na rua, andando, vai ser difícil correr atrás, hein. Ó, aqui não tá. Ali também não. Não tem nenhum carro aqui. Caramba, o que é isso aqui? Ah. Ah, qualquer coisa, tem uma motoca aqui, mano. Depois a gente pega a motoca. Vai atrás. Tá vindo outro carro ali. Bom, vou... Nada. Vou pegar essa moto e vou dar uma volta. Pra ver se a gente vê ele. Caramba, esse aqui tá difícil de achar. Os outros foram fáceis. Ai. Aqui, aqui, aqui. É aquele Subaru, velho. É aquele Subaru. É o Subaru Empresa, né? Que chama? Do, do Brian. Nossa, tá rápido. Nossa, não tem nenhuma arma, mano. Nossa, esse aqui parece que é o que o último que foi usado no último, no último filme que ele tava vivo. Será é que se eu entrar na frente ali, ele, ele para? Parou. Sai daí, vacilão. Nossa, deu até uma travada ali agora. Nossa, mano, esse que é velho. Acho que é por isso que tá nessa região, que o cara andou fazendo os velho. Galera, o último veículo. Coletado. a parte mais longe do, do, da cidade. Acaba na rua também. E bora levar lá no, no Simeon. Vamos ver, vamos colocar ele aqui. Caraca, mano. Que louco, velho. Nossa, ficou show essa fila, hein. Esse aqui, se eu não me engano, é do sexto filme. É que que eles pulam lá do, do, do avião lá, mano. O Brian não pula, né? Posso estar enganado também. olha Subarinho do Brian. A maioria dos carros aqui é do Brian, né? É... Mazda do Run. Do Drift Tokyo. Skyline. Esse aqui é do primeiro filme, né? Tem aqui o Mitsubishi. Dois Mitsubishi, um Toyota, um Nissan, um Mazda e um Subaru. Tudo carro japonês, velho? Tudo carro japonês, velho. <risos> Nem um americano aqui, quem sabe no próximo. Galera, esse foi o vídeo coletando carros do Veloz e Furiosa pelo mapa. Do GTA V, espero que vocês tenham gostado. Me segue aí nas redes sociais. A gente pode trazer aí, coletando outros carros do filme. Outros modelos. E... Quem sabe aí, pra frente. Analisamos tudo, ó. Fielmente as skins. Lindo, mano. Um mais lindo que o outro, né, velho? Olha que show. E é isso. Até a próxima. E fui!